Assunto 15K, estação ambiental alfa, status desconhecido. A estação costumava ser usada para preservar espécies únicas e ambientes naturais. Foi abandonada várias décadas atrás. Ainda é incerto o que exatamente causou a falha na estação. Não houve sobreviventes. Entretanto, nós temos recebido sinais da estação ultimamente. Investigar a estação pode ser perigoso, mas é necessário. Para evitar mortes, nós mandamos o nosso mais durável explorador robô nesta missão. Você. Olha lá. Que bonitinho. Assim começa a Environmental Station Alpha. Metroidvania é sensacional para PC. Se eu não me engano, roda em qualquer PC. É baratinho. Então a gente comprou. A gente já conhecia esse título há algum tempo de nome, mas evito jogar. Vamos mostrar para vocês o que se trata. Bem legalzinho. Está aí a nossa navinha. Chegando na estação. No vídeo inicial ele mostra... Então começa aqui, então o, o texto é em inglês, mas não é muito complicado nem muito extenso Então é fácil de, de resolver Aí ele explica a mecânica né, o jogo é simples Você pula e atira os lados Mas não diagonalmente, senão atira diagonal É, é isso, ele é pixelado né? Vou jogar um pouquinho e mostrar pra vocês, um pouquinho do jogo Logo de cara, a gente já se, já se depara aqui com umas paredes, né? com umas rochas, que não permite a gente andar. A gente não morre na água, Fica ficar à vontade dentro da água apesar de a gente ser um robozinho. E a mecânica, ele já apresenta essa mecânica de você poder estourar as paredes. É um, muito importante isso no jogo, porque do mesmo jeito que a gente está estourando as paredes aqui, às vezes você vai encontrar uma parede... Uma parede assim, física, né? Uma parede inquebrável, só que se você tentar quebrar, você vai descobrir segredos. O jogo é lotado de segredos, tem, se não me engano, 4 ou 5 finais, e muita coisa para ser explorada e encontrada. É interessante, dá, dá vontade de jogar mais e mais, mesmo depois de ser zerado. Vamos lá energia, gerador de energia offline bateria em 0.300 procurando backup, backup encontrado você quer ligar? sim, ligando alerta, alerta, acesso não autorizado detectado ativando o sistema de defesa muito bem, logo de cara você já se depara aqui com o chefe a gente está jogando no easy para fazer o vídeo mas não, eu recomendo jogar no normal, é muito mais legal. Tem menos HP, fica mais desafiador. Mas é assim, não subestime esse jogo. Começa simples, mas ele vai complicando bastante. Mas nada assim, você não vai ficar. É gradual, né? Você vai aprendendo a jogar e ele não fica desagradável né, a jogabilidade. Alerta, alerta! Selando os retores do mainframe. A gente cai, cai, cai. já chega aí. Você está no profundezas da estação. Essa é a nossa última mensagem. Tente encontrar o que aconteceu aí e retorne emergente. gente. Adeus! Aqui ele mostra um computadorzinho e uma cápsula vermelha. Os computadores dão dicas de jogo. Dicas muito importantes. E alguns ativam coisas Então às vezes você acha um computador no meio do nada igual esse Esse aqui ainda parece uma sala né? que tem a cápsula Mas tem uns que ser no meio do nada, meio do nada. E a cápsula serve para salvar o jogo Então assim, tem abundância de cápsula E tem abundância também de outras coisas Não sei se a gente vai conseguir encontrar aí nos nossos 10, 20 minutinhos de jogo o jogo como todo Metroidvania é bom, faz você se perder. Então aqui a gente encontra o primeiro lugar interessante de ir. Aí a gente já vê essa não possibilidade né, de avançar. Então, a gente aparece no mapa pra gente, que eu nem sequer mostrei que tem um mapa. Oh, isso é uma.. ele mostra um geral, né? E também tem um mapa detalhado. Aqui tem o save, aqui o chefe que a gente encontrou agora, nossa nave. Tem o nosso status do bonequinho, nosso robôzinho ó. e uns quadradinhos embaixo. Cada quadradinho desse é um upgrade do nosso robô. Então, assim, a jogabilidade disso aqui ele vai mudar demais, ele muda demais conforme eu avanço. Ontem mesmo eu estava jogando e descobri que tem um, um, uma espécie de caminho da dor nesse jogo ou no Knight. Tá bem? Tentar pegar o primeiro upgrade hoje. Aqui é outra parede intransponível. Tá São muitas e muitas <risos> São muitas e muitas paredes assim. Já encontra os peixinhos que são espécies únicas e já mata todos eles. Olha quantos bichos! Eles se multiplicaram bastante esse aqui. contador de segurança online e acesso desgarantido. Lá, agora a gente pode voltar lá. Salvou e vamos. Os computadores também eles marcam, às vezes no mapa, para onde você tem que ir a seguir. Vou mostrar para vocês um, um segredo que eu, que eu acabei encontrando acidentalmente logo no começo do jogo. Ah não, não tem... não, não foi nesse momento que eu encontrei, deixa para lá. Muito bem. O negócio tá piorando. Olha lá, isso aí ó, que é muito parecido com o um negócio de energia do Mega Man. Ele dá, ele aumenta o nosso HP. Só quero uma armadilha. Ó, oh, que beleza! Rainha Visora. A gente já tomou. É o momento certo de atacar ela quando ela baixa a cabeça. Vamos derrotar a arma de Ela faz um barulho que parece tipo, de um plástico sendo contorcido. E aqui. O tanque de HP, aumentamos nossa vida por 6. Eu vou falar pra vocês que eu já disse antes. Ó! Oh, o que tinha aqui? save que a gente encontrou agora há pouco do lado. Passagem secreta. Se a gente tivesse aberto isso antes, teria chego na rainha de outra forma? Não. Opa, é que a gente encontra o nosso primeiro upgrade. O boost de pulo. O que, que ele faz? Pulo duplo. Isso vai melhorar a nossa vida de forma sensacional. A gente já encontra uma área nova. E é isso. É isso. Lá, saímos já num lugar totalmente diferente. Com uns buracos na parede, parece. É claro que tem bicho saindo dos buracos da parede. uma área bastante esquisita Mas só era possível mesmo com o um pulo duplo chegar aqui Será é que o nosso pulo duplo chega ali? Não hum. Encontramos um mapa, mas... Ah. O que a gente vai fazer, né? salvar. Todo progresso é perdido se você morre. Pode salvar, viu? Não tem choro. E resolver isso. Vamos voltar a usar esse só para guardar o mapa. Agora vamos dar uma olhada no mapa. Ele vai ele vai mostrar pra gente ó, como é grande a estação. Só que ele tá mostrando só a estação. Tem mais coisas em volta que ele não mostra porque não está mostrando. Vou encerrando por aqui se vocês gostaram de Environmental Space Station Alpha? Não, tem, não sei porque eu falo Space Station, é doença. Deixa o seu like, se inscreva no canal, dá uma olhada em nossos vídeos, a gente joga jogos de Metroidvania e recomendações. É... Deixa um comentário pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo e fica assim. Até o próximo vídeo, ó. Viva amizade!